A Licenciatura em Engenharia Informática do IPG é o curso ideal para quem adora informática e quer fazer carreira nesta área tão fascinante. É o curso atual que resulta de uma evolução de mais de 30 anos para alunos de agora, mas que pretendem criar e trabalhar em empresas do futuro. O currículo do curso está bem balanceado, com uma parte inicial onde se estudam as ciências de base, fundamentais para as unidades curriculares mais específicas e práticas ligadas à programação, multimédia, redes de sistemas informáticos, engenharia de software e base de dados, eletrónica e robótica. Na parte final do curso, os alunos realizam um trabalho aglutinador dos conhecimentos adquiridos, que poderá ser feito no IPG ou em contexto de estágio numa empresa ou entidade, o que desencadeia muitas ofertas de emprego. Este currículo é o resultado da vasta experiência adquirida ao longo destas mais de três décadas tendo já sido reformulado por quatro vezes acompanhando a constante evolução da informática, o que tem permitido a sua perfeita adequação às necessidades de empregabilidade da área. Esta capacidade de adequação dos conteúdos é ainda mais potenciada pelas três unidades curriculares de opção que nos permitem o imediato acompanhamento das tendências do mercado com a oferta de novos conteúdos. Tendo nós uma grande preocupação com a empregabilidade dos diplomados, a ligação ao mundo empresarial é uma das nossas premissas. É por isso natural os muitos protocolos que temos assinados e ativamente implementados com empresas de todo o país, dando uma especial ênfase às que se encontram implantadas na região, mas todas elas com perfil claramente internacional, com clientes pelo mundo fora. Só se consegue este nível de excelência, com um corpo docente cheio de talento e paixão, pelo ensino e pela informática. São maioritariamente constituídos por doutores ou especialistas nas áreas essenciais do curso. Naturalmente que tudo isto se reflete na elevadíssima taxa de empregabilidade dos nossos diplomados e pela sua procura constante por parte de empresas de todo o país.